Eu dobrei aqui o meu tecido, lembrando que para fazer o vestido e ficar com o mesmo caimento do que vocês viram, vocês têm que usar o mesmo tecido, tá? O tecido que eu tô usando... Então, eu estou usando o ponto Roma lá do Saia de Saia. Ok, aqui outro modo de filmar, porque tá estourando a luz daquele jeito, né? A cor dele real. Olha a diferença, gente. Fica um pouco mais escuro para vocês, mas pelo menos mostra a cor real do tecido. Então, eu estou usando esse ponto Roma lá do saia de saia. O que que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma, uma... Vou pegar uma folha e vou mostrar na folha aqui. Porque como a gente tá trabalhando com saia godê e a gente usa bastante tecido, fica difícil para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, eu peguei uma folha para mostrar para vocês em escala menor e vocês entenderem o que que eu estou fazendo com o meu tecido. O meu tecido tá aqui, aberto. Todinho aberto, essa folha, tá? Então... Aqui é o comprimento do meu tecido, que é o tanto que eu comprei 2 metros, 3 metros, 4 metros. É a largura do meu tecido, que é fixa essa largura, tá? Isso daqui você não escolhe. É, depende do tecido, é uma largura. Tem tecido que. É, geralmente tecidos mais assim, tecidos finos, como renda, gripe, eles têm 1,10m, 1,20m de largura. É, malha, montaria, ponto roma, eles vão ter mais ou menos 1,50m, 1,60m. Então, depende muito do tecido, mas esse, essa largura que a gente fala é fixa. Você não consegue falar, tipo, eu quero de largura 2m, não tem como. Você só consegue comprar o comprimento, tá? Então, tá aqui, olha, largura fixa, que ela vai descer sempre igualzinho, não importa se eu compro 5, 10, 15, 20m, vai ser sempre a mesma largura. E o comprimento, que é a quantidade de tecido que eu comprei. No caso, a gente tem dois metros de ponto roma, tá? A largura desse ponto roma, vamos ver quanto que tem de largura esse, esse ponto roma. Ó, ele tem 1,37m de largura, tá? Então, aqui seria 1,37 por 2 metros. Vou pegar aqui o meu ponto roma e vou virar ele. Com o comprimento para lá. Eu quero uma saia godê, mas eu quero uma saia... Ela, ela vai ser meia godê só, tá? Ela não vai ficar bem volumosa essa daqui. Por quê? Porque eu quero ela um pouco mais comprida. para eu conseguir fazer um pouco mais comprida, eu vou ter que fazer no meio godê mesmo. Não tem como, a não ser que eu usasse todo o comprimento do tecido. Mas, como eu vou fazer um vestido, não dá. Então, eu vou dobrar o meu tecido... Na, no comprimento que eu vou querer a minha saia. No meu caso, eu tenho que deixar um pedaço, porque eu vou fazer vestido. Uma saia que ela fique midi, com 70 centímetros. Eu vou colocar aqui, vou posicionar a minha fita métrica aqui, tá? E vou colocar aqui um metro de, te, de comprimento, como se ela tivesse um metro de comprimento. Então, eu venho riscando aqui, ó, segurando a fita métrica aqui na pontinha e virando ela, por que, que eu vou fazer com um metro se a minha saia vai ter 70 e poucos centímetros? Porque tem o valor da cintura que a gente vai tirar ali em cima, ó. Tá? Aí, eu venho aqui e vou unir os meus pontinhos com. O meu tecido, ele tá dobrado em dois. Então, eu vou ter frente e costas, certo? Bom, aí você vai pegar e vai ver o valor da sua cintura e vai dividir por dois. Vamos pegar uma cintura de 60 centímetros e vai dividir por dois. Vai dar 30. Então, é o valor que eu preciso aqui em cima. Então, você vai vir aqui, tem aquele jeito de conta que vocês não gostam, que toda vez que eu ponho que é o jeito certo de fazer, todo mundo critica meus vídeos. Então, vamos fazer do jeito mais fácil, que é o jeito vindo aqui, colocando aqui 15 aqui em cima, tá? Aí, você coloca 15 aqui, olha, você pega a fita métrica, entorta ela. Por isso que, que eu aconselho vocês a terem este medidor aqui de curva, gente. Isso daqui é vida. Isso daqui é maravilhoso. Vocês vão colocar aqui, olha só. Ele é digital. Ó, e você vai rodando aqui, olha. Tá vendo? Ele é maravilhoso. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo no privado, tá certo? Ele é maravilhoso, então eu vou vir aqui, deixa eu zerar ele, ó, zerei ele. Eu quero que fique com 30, no caso não vai dar 30 aqui, né, gente? 30 não, 15, não vai dar 15 aqui, porque eu tô fazendo em escala menor, tá? Mas aí você vem aqui, olha, e vai rodando aí, até dar, ó, vamos supor, eu risquei aqui, ó. Eu vou vir aqui com o meu medidor, vou colocar aqui e tem que dar 15, não vai dar 15, como eu disse, porque eu tô fazendo em escala menor. Beleza, aqui tá a dobra do meu tecido. Vou cortar aqui a minha saia. Eu sempre corto um pouquinho pra cima da marcação que eu fiz. Ainda mais quando você tá trabalhando com malha... Porque ela, quando você abre o godê, ela estica, tá? Então, pode ser que ela dê aí uma, uma aumentada aqui no, no valor da cintura. Então, eu sempre corto um pouquinho acima, porque qualquer coisa a gente estira. E tá aqui a nossa saia. Ela vai ficar com uma costura aqui, olha, nas costas, ó. Vai ficar desta forma, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui no meu tecido, ok? Eu já passei as medidas que eu estou fazendo correta Aqui eu fiz em escala menor, mas aqui no meu tecido eu realmente marquei um metro, tá? E aqui, a minha cintura eu marquei com 60 centímetros, aqui então tem 15. E agora, eu vou cortar isso daqui. E o tecido que sobrar é a parte que a gente vai fazer a nossa parte de cima do vestido, ok? Ó, eu coloquei uns alfinetes, eu vou tirar aqui. Como eu disse, eu sempre corto um pouco acima, porque aí qualquer coisa a gente consegue diminuir, né? Aumentar, não. Ó. E agora eu vou cortar a barra. Então agora eu vou cortar a parte de cima do vestido, eu dobrei aqui o meu tecido, olha, coloquei aqui na dobra e vou tirar dois corpinhos desse daqui. Eu tô tirando o corpinho um pouco menor do que está no molde disponível pra vocês, porque eu vou colocar uma faixa na cintura que eu acho que dá mais um tchan, tá? Então eu tô diminuindo aqui o meu corpinho. Agora eu vou tirar a manga, tá? Então eu coloco aqui, também tá dobrada a minha manga. Eu vou deixar disponível para vocês a manga longa, aí vocês diminuem aí o valor, o tamanho que vocês preferirem. Bom, então, agora a gente já vai começar a montar o vestido. Gente, é bem simples e rapidinho. Eu vou fechar ele na overlock. Se você não tiver overlock, você vai costurar na sua máquina doméstica no ponto zigue-zague com agulha de cabeça dourada, que é específica para malha. Eu vou deixar uma foto da, da agulha lá no blog pra vocês verem. Este tecido aqui, como ele é um tecido mais grosso, vocês podem usar uma agulha aí tamanho número 14, tá? 14 ou 16. Então, aqui, olha, eu vou começar pela minha saia. A minha saia, ela vai ter uma costura nas costas. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei, né, olha, ela tava dobradinha na hora que eu cortei. Ó, eu fiz um piquezinho aqui, só pra mim saber aonde que é a parte da frente. Vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui, olha, fechando a minha saia, tá? Tá? Só passar uma costurinha aqui, fechando a saia. Vou pegar aqui a parte do corpinho e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura pelas laterais do meu corpinho. Vou pegar aqui a minha manga, as duas, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou fechar a lateral das duas mangas. Tá? Fechei as laterais da manga e fechei o corpinho da minha blusa, eu já posso vir aqui, olha, e vou colocar. Vai tá desse jeito, vai tá fechadinha, né, ó? Eu já vou colocar a minha manga aqui, olha. E passar uma costura aqui, unindo as mangas no corpinho, tá, gente? Pode já fazer isso daí, que é bem rapidinho, simples. Ó, só passar uma costurinha, então... Unindo a manga no corpinho. Se você já quiser fazer o acabamento aqui da manga, você pode. Essa parte aqui de cima, a gente vai fazer o acabamento. Você vai cortar uma tira, tá? Você vai tirar a medida total aqui, olha. Você vai vir aqui com a fita métrica e vai tirar essa medida. E vai cortar uma tira na largura que você preferir. Eu não gosto que corte muito grosso, porque eu acho que fica meio grosseiro. Então, eu cortei essa tira. Aí, eu vou vir aqui, vou medir, olha... Lembrando que é frente e costas. Então, duas vezes, tá aqui, ó. Vou cortar aqui, deixa eu pegar a tesoura. Aí, eu vou pegar aqui e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Peraí que eu fiz um dente aqui. E vou passar uma costura aqui, olha, fechando, ó a minha tira para depois eu encaixar ela aqui ela vai ficar um pouco fininho mais fininha olha vai ficar assim daí tem a margem de costura tá vendo aí eu vou pegar essa tira e já vou fazer o acabamento aqui na parte de cima mas eu vou mostrando para vocês agora a gente vai para a máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar para vocês Bom, então aqui, olha, o que que eu fiz? Coloquei a minha faixinha aqui e alfinetei, tá vendo? Como se fosse um elástico. Aqui na minha manga, eu vou colocar, olha, um pedacinho assim, como se fosse um punho, tá vendo, ó? Então eu cortei do tamanho da minha manga, olha, um pouquinho, ó dobrado, tá vendo? Do tamanho da minha manga. Um pouquinho só maior, porque tem uma margem de costura. Eu vou fechar isso daqui. Aí, depois que estiver fechado, vai ficar assim, olha. Aí, eu encaixo aqui, tá? Vou fazer isso com as duas mangas. É como se fosse um punho. Agora a gente já vai encaixar a saia na blusa. Tá aqui, então, a cintura da minha saia. Ó, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Lembrando de colocar, olha, a costura das costas da blusa com a costura aqui da saia, tá? Vou colocar assim, olha, por dentro. Aqui, olha, e vou. Colocar um piquezinho aqui das costas aqui. E já ia costurar errado. Tem que ser lado direito do tecido com lado direito do tecido, gente. Eu ia costurar avesso com direito. Depois, tem que desmanchar tudo. Ó, coloco aqui. Piquezinho com piquezinho. E é só ir pra máquina igual. agora, olha, passar uma costura unindo aqui, ó, os do, a saia com a blusa. Eu não sei, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho essa faixa aqui da cintura, mas eu vou costurar primeiro, qualquer coisa depois eu vejo, tá? Só passar uma costurinha aqui e o vestido já vai estar finalizado. Meninas, o que que eu fiz? Deixa eu mostrar Eu acabei tirando a faixinha aqui da cintura... Porque eu achei, quando eu provei, que ele ficou muito, ele ficou num comprimento, não ficou midi e não ficou comprido, é, longo, ficou na canela, assim, então eu não gostei. Então eu peguei e tirei aquela faixinha da cintura, então essa altura que eu tirei aqui na faixinha já deu no comprimento que eu queria que o vestido ficasse, porque eu não queria que ele ficasse... É, no joelho, mas também não queria que ele ficasse longo. Eu queria que ele ficasse midi, né? E aí, ele ficou certinho no comprimento que eu queria. Então, eu só tirei a faixinha, ficou até mais fácil, né? E uni aqui a cintura da blusa com a cintura da saia. O resultado final tá aqui desse vestido maravilhoso. Como vocês podem ver aí no começo do vídeo, ele veste super bem. E como eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer um vestido que fique com o mesmo caimento, vocês têm que usar o mesmo tecido. Este ponto Roma... Eu vou falar para vocês que ele é um tecido totalmente diferente de tudo que eu já trabalhei. Ele é um tecido que dá uma estrutura na peça, sabe? Eu fico imaginando um vestido, é, uma saia, é, é que ele é pesado, mas uma saia godê total longa, gente, um vestido, com a parte de cima toda estruturada, deve ficar um vestido maravilhoso, assim, sabe? Porque ele tem, ele é um tecido estruturado, assim, ele é muito bom para trabalhar. E apesar dele ser um tecido, assim, que você olha, você fala, nossa, que vestido maravilhoso. Ele é muito fácil de fazer, porque ele é malha, né? Então, você consegue fazer isso super rapidinho. Um vestido desse daqui, você consegue fazer, no meu caso, que já tinha até o molde da blusa pronto, eu não precisei fazer o molde. Gente, meia hora vocês fazem um vestido desse. É muito fácil, eu tô falando pra vocês, é muito simples fazer. E olha como ele fica no corpo. Dá pra você usar em uma festa, dá pra você usar como vesti... vender como vestido de festa, tudo por quê? Pelo tecido que a gente escolheu. Se eu fizesse esse mesmo modelo de, de vestido numa malha, vamos falar aqui numa malha bem fininha, ah, se eu fizesse esse mesmo modelo de vestido numa elanca... Não ia ter esse caimento, ele não ia ficar com essa estrutura, ele ia ficar um vestido aí parecendo uma camisola. Então, gente, tecido é tudo se você souber escolher o tecido certo, você valoriza a sua peça em mil por cento. Tá, por isso que eu falo. Muitas meninas mandam mensagem para mim quando eu posto algum projeto, falando, Josi, posso usar outro tecido? Gente, vocês podem usar outro tecido. Você pode usar qualquer outro tipo de malha, tá? Porque esse modelo aqui é um vestido de malha. Então, ele não tem pence, ele não tem zíper, ele não tem botão. Então, você pode sim usar qualquer outro tipo de malha. Mas aí, o que acontece é que as meninas acabam usando outro tipo de tecido e elas mandam... Nossa, o seu vestido ficou muito diferente, você fez alguma coisa que você não ensinou. Não é que eu fiz alguma coisa que eu não ensinei no vídeo, gente. O que acontece é que se você usa outro tecido, ele não vai ficar igual, tá? Ele vai ficar totalmente diferente. Então, por isso que eu sempre falo, invistam num tecido bom. Bom. Vocês conseguem vender um vestido desse aí fácil para festa. Detalhe do vestido, tá? Da, do, do vestido, não. Detalhe... Não vou nem falar nada, né? Detalhe dessa, desse tecido aqui, ó. Tá? Para quem entende, né? Entendedores entenderão o que eu estou dizendo, né? E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vestido super fácil e maravilhoso, tá? E eu espero vocês em um próximo projeto.